Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na Cidade Santa de Jerusalém e caminhamos em paz. Thank yeah. Thank you. Queridos irmãos, queridos cristãos, queridos todos vós que aqui viestes hoje, depois de dois anos de pandemia, podemos voltar à Semana Santa, na Vila de Óvidos, que é um marco para todo o nosso país, para o mundo e com certeza uma joia, uma pérola, do nosso patriarcado de Lisboa e do nosso querido Oeste.